Primeiro livro de Enoque. Terceiro período Dominação de Alexandre, o Grande, a Greco Sírio. Capítulo 90. 1. Um. Eu vi como dessa forma pastorearam 35 pastores, e cada um cumpriu o seu tempo, como seus antecessores. Depois, outros acolheram, para pastoreá-las a seu tempo, cada pastor no seu período. 2. Então na visão eu vi chegarem todas as aves do céu, águias, gaviões, milhafres e abutres. As águias, que comandavam todos os demais pássaros. 3. E começaram a comer ovelhas, arrancando seus olhos e devorando suas carnes. 4. A ovelha então clamou, pois suas carnes foram devorados pelos pássaros. 5. Eu também clamei, e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. 6. E olhei, enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. 7. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram, até seus ossos caíram sobre o chão. 8. E a ovelha ficou diminuída. 9. Eu também observei durante o tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Quarto período Da dominação greco-sírio à revolta dos Macabeus. 10. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. 11. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhe diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. 12. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros. 13. Que eles agarraram-nos, e que seguraram um deles, e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. 14. Eu vi também, que chifres cresceram nos cordeiros, e que os corvos voavam sobre seus chifres. 15. Eu vi, também, que um grande chifre brotou num animal entre as ovelhas, e que seus olhos estavam abertos. 16. Ele olhou para elas. Seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. 17. Então o carneiro viu, todos eles correram para ele. 18. E enquanto isso, todas as águias, os corvos e os gaviões estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela, e devorando-a. 19. A ovelha ficou em silêncio, mas o carneiro lamentou e chorou. 20. Então os corvos contenderam, e lutaram com ela. 21. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. O último assalto dos gentios sobre os judeus. 22. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os corvos, e os gaviões vieram. 23. Os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do carneiro, para contender com ele, e para matá-lo. 24. Mas ele lutou com eles, e clamou, para que ajuda pudesse vir a ele. 25. Então eu percebi que o homem veio o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das Ovelhas. 26. Ele trouxe assistentes, e fez com que cada um o visse descendo para ajudar o carneiro. 27. Eu percebi também que o Senhor das Ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-no fugiram. Todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, os corvos, e gaviões. Se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. 28. Todos vieram juntos, e impediram de quebrar o chifre do carneiro. 29. E eu vi como aquele homem que escreveu o livro por ordem do Senhor abriu o livro sobre o extermínio que aqueles últimos doze pastores perpetraram e mostrou ao Senhor das ovelhas que eles haviam matado muito mais do que os seus antecessores. 30. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas, e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. 31. Eu vi, também, que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra, todos os animais do campo para matá-los. 32. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. Julgamento dos anjos caídos, os pastores e os apóstatas. 33. E eu vi um trono erguido numa terra deleitável. 34. Sobre ele assentava-se o senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados. 35. Os quais foram abertos diante dele. 36. Então o Senhor chamou os primeiros sete de branco, e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos, a primeira estrela, que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele. 37. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos sete de branco, dizendo, 38 toma aqueles setenta pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas, e os quais recebendo-as mataram mais delas do que eu ordenei. 39. Eis que, eu vi-os todos amarrados, em pé diante dele. 40. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que sendo julgadas, e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. 41. Elas confiaram-nas a um lugar, profundo, e cheio de chamas de pilares de fogo. 42. Então os setenta pastores foram julgados, e considerados culpados, foram confiados às chamas do abismo. 43. Neste tempo igualmente eu vi, que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo. 44. E a ela foram trazidas as ovelhas cegas as quais sendo julgadas, e consideradas, culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra, e queimaram. 45. O abismo ficava à direita daquela casa. 46. E eu vi as ovelhas queimando, e seus ossos sendo consumidos. A Nova Jerusalém, a conversão dos gentios sobreviventes, a ressurreição dos justos, o Messias. 47. Então ergui-me para ver a antiga casa sendo desmontada. 48. Foram recolhidas todas as colunas, juntamente com as vigas e os ornamentos. Depois tudo isso foi levado embora e colocado em um lugar ao sul da terra. 49. Eu também vi, que o senhor das ovelhas construiu uma nova casa, grande e mais, elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo lugar circular. 50. Todos os seus pilares eram novos, e seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore, que ele havia trazido. 51. E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais, da terra, e todas as aves do céu, prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele, e obedecendo em tudo. 52. Então aqueles três, que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela. Minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava, e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. 53. A ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas, as que tinham perdecido, e tinham sido destruídas, todo animal do campo, e toda ave do céu, reuniram-se naquela casa. Enquanto o senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem, e tinham voltado novamente para sua habitação. 54. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do senhor. 55. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinha sido capaz de contê-las. E os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso Senhor. Não houve entre elas quem não o viu. 56. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. 57. Depois disso, eu vi que chegou ao mundo um touro branco. 58. Todos os animais do campo e todos os pássaros do céu temiam-no e a ele dirigiam súplicas o tempo todo. 59. Eu vi que todas as suas gerações se transformaram e se converteram em touros brancos. 60. O primeiro deles foi um novilho, que se tornou um grande touro, ornando-se a sua cabeça de chifres poderosos e pretos. 61. Enquanto o senhor das ovelhas regozijou-se por causa delas, e de todos os novilhos. 62. Eu caí no meio deles, eu acordei, e vi o todo. 63. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. 64. Então eu abençoei o Senhor da Justiça, e dei glória a Ele. 65. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo, que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. 66. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava, vindo e indo. Cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. 67. Naquela noite eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligir, por causa do que eu tinha visto na visão. O LIVRO DA CONTEMPLAÇÃO A estação DE ENOC AOS SEUS FILHOS CAPÍTULO 91 1. E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos, e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama, e o Espírito está colocado sobre mim para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. 2. Então Matusalém foi, chamou-lhes todos de seus irmãos, e reuniu seus filhos. 3. E conversando com todos seus filhos na verdade. 4. Enoque disse... Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção, enquanto me dirijo a ti. 5. Meu amado, estejas ligado à integridade, e anda nela. 6. Não te aproximes da integridade com um coração duplo, nem te associes a homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja verdade a tua companhia. 7. Pois eu sei, que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma, consumação de toda a iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda a estrutura que levantou-se passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente, e consumida na terra. 8. Todo ato de crime, e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. 9. Quando então a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania, e toda má obra, aumentar, e quando transgressão, impiedade, impureza, também aumentar, então sobre eles toda grande punição será infligida desde o céu. 10. O Santo Senhor irá em ira, e sobre eles toda grande punição do céu será infligida. 11. O Santo Senhor sairá em ira, e com punição, para que possa executar julgamento sobre a terra. 12. Naqueles dias opressão será cortada em suas raízes, iniquidade com fraude será erradicada, sendo então eliminadas da face da terra. 13. Todos os ídolos pagãos serão abandonados e seus templos incendiados, ficarão, banidos de toda a terra. 14. Os pagãos serão lançados ao castigo de fogo e estarão para sempre perdidos em virtude da ira e da terrível condenação. 15. Os justos, porém, despertarão do seu sono, e prevalecerá a sabedoria que lhe será conferida. 17. Então as raízes da iniquidade serão cortadas, pecadores perecerão pela espada, e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. 18. Aqueles que meditam opressão, e aqueles que blasfemam, pela espada perecerão. 19. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. 20. Eu novamente os apontarei para ti, para que possa saber o que está por vir. 21. Ouvi agora, meu filho, e anda no caminho da retidão, mas evita aquele da opressão, pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre.